Poder voltar, mano, pra minha cidade e ver as pessoas, só conhecidos, só amigos, só gente que me quer bem, aí mano? Sem palavras, muito obrigado, mesmo. mano? Enquanto eu tiver o apoio dos vocês, eu tô firmão na vida, mano. E, mano, queria, tá ligado, a atenção dos seis, mesmo pra falar algumas palavras, sabe, mano? Hoje é um momento muito especial pra mim, sabe? É um monte de primeira vez, tá ligado, mano? Primeira vez, sabe? Parece que é a primeira vez que eu tô cantando em São José, sabe? Minha nova pessoa, sabe? A nova, o novo jeito de levar a mensagem, sabe, mano? Eu vi que a minha, minha função é levar o amor, a esperança as pessoas, tá ligado? E hoje, mano, de todos esses anos fazendo, parte, tá ligado? Tantas vezes cantei aqui, em outros lugares. Primeira vez que eu trouxe os meus pais, tá ligado? Aê! Eu tô com muito barulho, eu tô com muito barulho com meus pais. Muito obrigado, mano, muito obrigado, cara. Da hora, né, que você está Todo mundo veio. irmão. Se começar a ficar mal, eu não falo, mano. Mas tá vivendo a vida, tá ligado, mano? Levando essas ideias mesmo, tá ligado? Tentando trazer isso pra nossa vida, pra poder passar pras pessoas, mano. Porque, mano, sem, sem essa, esse encontro, sabe, mano? Nossa aí, é, é, é o amor, essa fita, mano, que, eu, que, eu, que a gente construiu aqui, mano, eu não vejo do mesmo jeito nenhum outro lugar que eu vou, tá ligado? Mas tem que saber o valor que tem isso aqui, mano. As pessoas que você conheceu no SESC. Sabe, os eventos, a batalha no hall, sabe, esse movimento, sabe, mano? bom oh, nós tem que lembrar sempre, mano, que isso não tem em nenhum lugar do mundo, mano. Sabe, ligado, né? Esse amor mesmo, mano, sabe? O rap é existencial, pessoa, e história é com a sua comunga nesse momento, tá ligado? Nunca vamos esquecer disso, mano. Sempre vamos ter segurança disso nunca vamos ter vergonha desse sentimento. Vamos ser desse jeito, todos os lugares vão sair daqui de São José a ganhar o mundo, mano, com o nosso ofício e voltar pra cá sabendo que aqui é a nossa raiz e aqui é que as coisas acontecem do jeito certo, tá ligado? Muito obrigado, mano. Olha o pai a mim. Primeira vez que eu vou cantar isso aqui na vida, minha parte... Aqui em São José né? tá ligado, Queria que todo mundo ouvisse com o coração Mesmo essa aqui, tá ligado? É uma das vibrações positivas Levanta seu amor Aqui vida é ritual, no parque, no meio do mundo Ações, um saldo intenso, desde o contraste do firmamento asfalto plana a Alta de pousar na carne, preta com o veneno Que espanca, o amendo e arranca essas mãos do remo mesmo buscando treino, tanto zero, o treino, tantos erros ao transcendente ao jogo pra meditar, e o fogo pra acender a ponta-dredo Sobras de amor pra instibir o medo das cobras, enfim tá o cedo Palavras, por não ser pras obras, ao justo Sabe a sorte que não leva a, a morte Quando trago que é forte, muda ponto norte Quando se pode enxergar Além do que se vê Essa virtude é virtude vital Já que o mal dessa paisagem luz distante Como um vizinho Eu lembro do ninho Onde o amor expressa É chagazinho O gesto é mais que o pergaminho o vôo, e que todo vento A bem de som, E a descobrir A natureza da cedeira divina Que existe em si Desato lá da trama Em terra que na praça Arebate os peitos de bronze Por trás das barras de A luz é sem sofrá, se nasciando no um meio do saco para o louco é pra encerrar Agregar o meu viver o que devemos preservar Arrubar o amor Não importa como não se abenestirem, não seguir Saem o que se faz, fiquem o maior eu não vou Vamos, tá, Vamos, irmão, só tá, vamos Tá ligado, mano? Vamos, mano, se a pessoa que olha pra pessoa do seu lado, mano e tá ligado? A pessoa que tá do seu lado pode ser uma pessoa muito melhor do que você imagina, tá ligado, Todo mundo tem uma coisa muito boa dentro de si, tá ligado? Que a gente só não tem oportunidade de desenvolver, mano. Vamos dar suporte pra alção do irmão, mano. A vida é espiritual, é real, é a expressão do afeto, tá ligado? Tudo além disso é mentira, mano. É por isso que tem que escrever umas cartas dessas, pode soltar aí. Eu já disse escritório, revolucionários de auditórios São céticos, a mim contraditórios Limitados à teoria, não me sensibiliza Muita sutileza para minha grosseria A mania de analisar conflitos encontrar motivos, e percebo, logo existo Pelo que eu tenho visto, o ímpeto é inevitável A omissão é admissível, e o silêncio intragável, Já que não porque a justiça não alcança, difícil de entender, se você vê só de relance, o que O um mundo abastecendo um inferno de louco. Já o que você quer, eu quero, o que você tem pra mim é porra. Toma seu comprimido de alienação. E tenta sorrir, lembrando que essa foi sua decisão. Já. Fingir ignorar o que te comove Te incomoda, vai mudar Tá fora de cogitação, né não? É perfeito, enquanto o um efeito. é perto da consciência, colhido pela ilusão, irmão E essa é a nossa opção, diariamente O que mais me revolta é conforto com a situação, mano E é o estalo, quando o seu vazio transborda Metendo o louco em cinema, fingindo que você concorda mano. Sente o peso, é frustração a longo prazo Se não despertar, virar vilão, vai ser por acaso Já que acaso existe na guerra, esse caso resiste Na guerra ainda insiste, consiste A vida, na esperança pra ver condição Nem vem que não existe Ó só, persiste a comodação. É triste, mas tá aí, Não é dita a verdade, pra expressar a liberdade Mas não impede a minha expressão, o irmão É uma postura, é escrito tá conduto A gente a luta, o universo adentro dentro Edificação, elevação da consciência, o mundo pede é, Globalização, função de repente, mano Tornando é mais distante essa noção Evolução falsa, que sou igual verdade, no meu subconsciente alicia o consciente denuncia a distração, isso é indagação da enganação só poesia não, trago até você, deixar deixa a uma interpretação e compositores progressistas, bom, além das regras, radicalistas se doam em suas entregas sacrifício por mudança, sem muro na anestesia, ao foco líderes parece o um tom sem cortesia frente ao opressor, é isso Não, longe igual rapina, né, hein irmão? Peço uma atenção, né, mesmo. Em toda alma aqui é só negra ou só branca Todas o mesmo valor Só que alguns esquecem da cor, da vida Igual meu primo Só conseguiu ser gente fina porque escondeu bem sua dor Sequela da pátria favela Sua mãe Mulher que mata um leão Mais de um burdi Por quê? Só é o que viemos pra ser na selva Matar só pra comer e não esboçar um sorriso Assassino triste e racional <risos> Nem mais Desde com o tempo, o som em paz. Mas é só um animal. Eu vejo a virtude de um rei. Quero que o senhor vá pra nós. Ser um leão todo dia pra reinar nessa terra sem guerra. Sabedoria. O bicho nem sabe falar e é a gente que pensa menos. Vai chá Pelo menos inventamos avião. Não. Roubamos o céu de quem voa. Pensar que os anjos não vinham. Enquanto os pássaros vinham, pra ensinar a sermos pássaros Não pôr ser o caminho semáforo, que transformar floresta em fósforos Escravizamos irmãos apos e a troco de quê? A custa de quê? Conforto? Anjos que antes de encarnar fizeram figas pra porto Deu sorte que nasceu morto, irmão Brasil Há 500 anos atrás a nossa terra era salva Mais que navios no cais, nos levaram a salvação Erramos alvos demais, e os moleques de sem noção entende um lado dicionário, que é paz, justiça e liberdade Começa a ver com vidão que dão na televisão não passa de morte, a vida família dos índios Eu mando um salve pros fortes. Que escondidinho de lá na Amazônia vive em choque dos demônios americanos vem com a tropa de choque, irmãos, sejam leões, espíritos de aldeões, que grandes tempos se construam, mas em nossos corações. Nós, muito obrigado a todo mundo mesmo, mano. Tá, sabe, mano? É maneira essa energia, o amor de vocês que eu tenho nesse momento. Mano. Da hora de conhecer os olhares. Muito amor, irmão. Muito amor entre todos nós, recuperação, cura. E aí, irmão, é nóis, Pô, sem palavras, muito obrigado. Mano, mano quem quiser alguém é essa aí de olho fechado, mano. Se não do pensamento, pra onde sobra o vento? Da onde a vida é só um momento de cair no esquecimento. O processo é lento, é ao relento, o desacento o sentimento. A impressão que dá que é hora do arrependimento. Então, fazer tá -se o okay, que enfrento Você quer o que? Por que não tá isento? Mas volta vai correr do quê? Sem ter pra onde ir é só mentir, é morrer, passe e corrigir. É passado seu passado, do seu presente, olhar pro lado, os aliados não é diferente a mesma história. Sensação de Deus ausente, na oração de fé, quente é não pai, eu não vem, vem nas os presentes. Não tem, com tempo, nem vi se vivi, mas eu fui, sabia que ia me servir, aprender. que pra render, dividir, surpreender, se compreender. Por ser daqui, terra de povo culto. Nares em pé, e pido, passo à frente, mas nada além do que já foi entendido. Guerra no subentendido, gera o um sistema trezido. Faz justiça e liberdade. Berro, em todo o partido e o mundo me escuta. Grito de quem morre nas lutas, Vai desgraça é lucro. Junto Alguém desfruta e joga rua no chuto Na voz de assalto, o pé da puta é como cito Faz a mal de volta em quem cortou conduta Que disputa que me A sobra na toalha e se admira O bem que tá na mira e o rei não falha Não perde tempo só pegar apresenta esses carnalhos Eu que não vou desesperar, esperar Vai esperar a próxima falha que o mundo der Vai sumir daqui se puder e resumir Minha vivência baseada na minha fé Que o tempo deve de tudo os anos, os anos, enganos e planos não me tornarão um homem mudo, não. Eu vim para vida não pra morte, Quer é viver aqui. E aqui, independente do que acontecesse, que na fé, respeitar o ancião, que é senhor e meu pai, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu vim pra vida e não pra morte, Quer é viver aqui. E aqui, independente do que acontecesse, que na fé, respeitar o ancião, que é senhor e meu pai, e seu pai, eis-me aqui, irmão. Se escute Convidar você, mano Sem maldade, a fechar seu olho Nesse momento, nessa introdução Mentalizar, mano Algumas palavras, sabe, mano Que Vai melhorar a vida de vocês O convívio de vocês, tá ligado, mano Mas Onde corre lágrimas existe vida Coração me faz sentir sua batida Viver verdade é o povo vai não você É hora de mudar, irmão, de me cuidar Melhor de me vencer e me violar Pior é morrer, não viver, tem que respirar Já que viver é transpirar Pode é viver, sem ter nada pra Tá Todo mundo é se virar Sai do raso e vai pro fundo Cuidado pra não afundar Será é preciso se aprofundar Temos se tudo e não dá O seu tu cair Você tem que ali a sua casa pra ele ver, Seus irmãos salvar Só depende de você, de você Você não pode esquecer. encher Como esquece sempre Ao pensar que não merece Não vai permanecer Desse jeito você não cresce Morte interna, somada a mortes externas Fraqueza nas pernas, flores eternas A alma enferma consciência quer ter certeza interna já aí, se já sabe o que você tá fazendo aqui, então decide uma coincidência, hoje nada coincide Vai busca na essência mexe nela, se recite, se agride, Descobre, a verdade não se encobre é do pobre todo mundo Sobre mais, viva mais, ore, eleve a sua mente até seu coração, chore, lave seu rosto e se eleve em couro, perdão, eis o seu ouro prometido, a cura, pro seu coro ferido e conflito, por seu espírito ungido, loucura, murmura é o grito, lavo condenação, então bendito, seja o Senhor que deseja, que você seja o seu Senhor não almeja, tudo de bom, tudo de tu e beija, não perceber? Radical e rude, consigo mesmo Sem frete, sem essa de não consigo mesmo A esmo seria tudo teria tudo e conseguiria Mas teria mundo Se nada valeria, então sorria Um pouco por você, pelo outro Rude, é parte de você Se É isso irmão, muito barulho pro amor Que a mãe, mãe que nos nesse momento Presente em cada vida, em cada ser Sabe irmão não desiste de você não, mano A gente só desiste do outro quando desiste da gente, entendeu, mano? E quando a gente tá em paz, o mundo tá em paz, mano Pode crer, mano, tá ligado? Vamos cuidar da gente, mano Não desiste de você, isso é muito importante pra muita gente Muita gente defende você firmar, mano a luz, sangue, Vamos mentalizar a melhora, mano, no nosso convívio, na nossa família, no nosso trabalho, tá ligado, mano? É isso, mano, é a simplicidade, não é a mágica, não, mano. É uma palavra, uma palavra pra lembrar todo dia, aplicar todo dia, tá ligado, mano? É isso, é uma ideia que vai mover seus pés e esquentar seu corpo quando você falar, entendeu, mano? Não tem segredo, mano, não tem segredo. É as mesmas palavras em todos os lugares do mundo, amor perdão gratidão. Felicidade é consciência grata em nós. Felicidade é consciência grata em nós. Felicidade é consciência grata em nós, entendeu? Ser grato a tudo que existe no universo. É isso que nós temos que atingir, isso que eu estou trabalhando. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que vive. Né? Senza passar e ler. Muito obrigado. Carinho, né? Não há nada aqui escrito que não tenha sido antes explicado. E não tenho habilidades especiais para compor. Minha razão para escrever é beneficiar os outros. E manter minha mente côncea.